Olá tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo eu vou falar sobre ligação covalente. Se você tem dificuldade em saber como é, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar através um exercício de uma maneira fácil de entender. As ligações covalentes são ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas mais estáveis. Essas ligações podem ocorrer entre átomos de hidrogênio, ametais e semimetais. Eu vou te dar um exemplo através de um exercício. O exercício pede o seguinte, apresentam somente ligações covalentes. Nesse tipo de exercício é bom você ter sempre em mãos a tabela periódica e fazer uso dela constante. Porque a gente não vai saber todos os elementos, pois são muitos. Mas você vai acabar se acostumando com os elementos que você mais utiliza. Então, a letra A. A ligação entre o sódio e o cloro. O sódio é um metal e o cloro é um ametal. O hidrogênio. O enxofre e o oxigênio são ametais. Então, a gente pode descartar a letra A. A letra B. O manganês, é um metal, o oxigênio já é um ametal, o magnésio é metal e o hidrogênio é um ametal, então a gente pode descartar a letra B também. A letra C, o hidrogênio é um ametal e o cloro é um ametal, o cloro é um ametal e o oxigênio é um ametal, então por enquanto a correta vai ser a letra C. A letra B a letra D, desculpa, o potássio é um metal, o nitrogênio e o oxigênio são ametais, o lítio é metal e o flúor é ametal, então podemos descartar a letra D. A letra E, o lítio é metal, o oxigênio e o hidrogênio são ametais, o césio é metal e e o iodo é um ametal. Então, podemos descartar a letra a. E também. Então, a letra correta é a letra C. Por que ela é correta? Porque não fala que a ligação covalente ocorre entre átomos de hidrogênio, ametais e semimetais? Então, a letra C. Todos eles são o quê? Ametais. Então, eles vão fazer ligações covalentes. Para você que chegou até aqui, eu tenho um convite muito especial para você. Muitos alunos... Estudam de forma desordenada, perdendo foco e prejudicando seu desempenho. Percebendo isso, eu criei 7 passos para otimizar os seus estudos aplicados pelos melhores alunos. Basta você clicar na descrição logo abaixo desse vídeo e fazer o download do e-book de forma gratuita. E não esqueça de colocar nos comentários o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo!